Olá, seja bem-vindo novamente ao CONAED 4.0. Eu sou Ana Pax, o criador do Congresso Nacional de Empreendedorismo Digital CONAED, e nessa apresentação você vai conhecer a Ana Tex, que é consultora de marketing digital, especialista em mídias sociais. Ana Paula Teixeira, ou somente Ana Tex, como é conhecida no meio do marketing, é a produtora do curso presencial e online Insta Negócios. Ela vai te mostrar como o seu Instagram pode ser uma fonte de tráfego imparável. Ela vai mostrar para você como o seu celular pode se tornar uma ferramenta incrível para gerar toneladas de tráfego para os seus sites e para os seus produtos. E como, por meio do Instagram, você poderá criar relacionamento com o seu público e se tornar uma autoridade. Agora, no palco do Conaed, a Ana Paula Teixeira, ou simplesmente Ana Tex, Mostrando como gerar visibilidade e tráfego para aumentar seus negócios usando Instagram. Olá Lampax, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, você e o Marcelo. Eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. Olá, audiência do Conaed, estou muito feliz, eu sou a Anatex, consultora de marketing digital e especialista em Instagram para negócios e outras ferramentas de marketing digital mobile, ok? Eu estou aqui para fazer uma palestra sobre como você pode aumentar a visibilidade dos seus negócios utilizando o Instagram e também gerar tráfego, ok? Eu espero que você goste, vocês todos gostem e espero que acrescente muito no conhecimento de marketing digital. Se você quer saber um pouco mais sobre mim, você pode me seguir também no Instagram, tá bom? Agora eu vou lá para o meu computador e nós vamos começar essa palestra. Bom, então vamos iniciar a nossa palestra, que o tema é como gerar visibilidade e tráfego para aumentar os seus negócios usando o Instagram. O meu nome é Anatex, se você quiser falar comigo ou se você quiser mais informações sobre o meu trabalho, você pode me seguir no Instagram, arroba Anatex, ou acessar o meu site que é o instanegócios.com.br. Bom, então... Vamos lá! Eu queria falar que essa palestra é interativa com alguns links, com mais informações sobre cada assunto que eu vou falar aqui. É, eu sempre viso dar muito conteúdo para as pessoas que, que realmente é, vêm ao meu a minha palestra. Eu sei que o seu tempo é precioso e eu respeito muito o seu tempo e é por isso que Alguns assuntos que eu vou abordar aqui, você pode ter mais informações durante a palestra, anotando os links que eu vou te passar. O que eu peço é para que você pegue papel e caneta, porque provavelmente você vai anotar bastante coisa que eu vou dar aqui nessa palestra, certo? Então, vamos começar. Primeira coisa né, que eu falo isso em tudo, inclusive eu dei uma, uma entrevista para o Conrado Adolfo, que é um, um profissional que eu respeito muito, e falei sobre o mindset, né, uma coisa que ele fala bastante, que é a programação mental para o sucesso e a programação mental para o marketing digital. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. A primeira coisa, você pode pensar, bom, eu quero usar o Instagram para negócios e eu quero ter muitos seguidores e se isso não der certo, eu vou desistir, eu vou é, tentar isso um mês e se não der certo, eu vou desistir. Se você pensar assim, você com certeza vai desistir. Tá? você tem que ter um propósito para usar o instagram você não pode ser imediatista e outra você tem que ter muito conteúdo e confiar em você tá seja generoso com as pessoas você tem que dar dicas no instagram sobre o seu produto sobre o seu serviço ou seja você tem que educar o seu público por isso é, você tem que ter uma programação mental preparada para o sucesso e o sucesso não é uma linha reta, tá, né? não é uma linha totalmente reta é, em direção ao sucesso você tem que é, saber que pode ser que você não consiga atingir isso logo de cara certo mas você atrai tudo aquilo que você dá então se você quiser saber um pouquinho sobre o mindset do insta eu fiz um vídeo que está aqui ó bit.ly barra insta e se você quiser dar uma olhada está é, lá no meu youtube e você pode se inscrever também para dar uma olhada um pouco mais sobre isso, tá? Porque muita gente acaba desistindo das coisas, é, não só do Instagram, mas qualquer outra coisa, por conta de ser muito imediatista e estar tá sem propósito, tá bom? Bom, eu quero falar agora do crescimento mobile, do crescimento do mercado móvel. Hoje você tem um celular que ele serve para tudo, desde te acordar de manhã, até você responder e-mails, até você trabalhar, até você... Hoje tem um WhatsApp que também é excelente, você pode é, se relacionar com seus clientes, você pode se relacionar com sua família através do WhatsApp. Então, é, o que eu quero dizer com isso é que você tem que ver que hoje... O celular está presente com as pessoas e com certeza com o seu cliente também. Portanto, a, o Instagram é uma mídia social de mobile, né? Uma mídia social móvel, que muitas vezes as pessoas postam através do celular, né? Então você tem que pensar o seguinte: se é uma tendência o crescimento do mercado mobile e com certeza vai crescer muito, será que você está preparado? Será que você não está simplesmente ignorando esse mercado simplesmente é, achando que ah, não, agora é só o Facebook porque as coisas evoluem muito rápido e eu acredito em integração de mídias portanto é muito é, interessante você investir no mercado mobile o Brasil já é o quarto maior mercado mobile do mundo tá? então invista nesse tipo de mercado porque hoje as pessoas já estão utilizando uh, celulares e tablets para fazer negócios, ok? E agora eu vou falar um pouquinho do crescimento do Instagram. O Instagram atinge mais de 300 milhões de usuários, tá? Esse ano agora de 2014 para 2015, ele teve um boom de usuários e a, a perspectiva é que ele tenha ainda mais de 600 milhões durante esse ano ainda, então vai crescer bastante. Segundo a revista Forbes, as pessoas interagem até 58 vezes mais no Instagram do que no Facebook. O Instagram foi comprado pelo Facebook, se você não sabe, o Instagram hoje vale 49 vezes mais do que quando ele foi comprado, isso quer dizer que realmente é uma mídia muito interessante e é uma das mídias mais populares hoje do mundo e é a que mais vai crescer, tá bom? Bom, e o que, que as pessoas querem no Instagram? As pessoas querem uh, principalmente conteúdo que seja muito visual, porque é uma rede social de visão, né? Que você vai ver fotos e vídeos, assim como o Facebook também, mas ela tem esse caráter muito mais visual. Até porque ela nasceu para isso e é uma mídia que você tem vários recursos para editar as suas fotos. E as pessoas querem ver moda, querem ver decoração e querem ver cultura. Isso foi uma pesquisa tá, que foi feita recentemente pela iconosquare.com que uh, avaliou isso, tá? nós chegamos a essa conclusão, tá? a análise foi feita. E aí você pode me dizer, mas Ana, eu não me encaixo em moda, eu não me encaixo em decoração e também acho que não tem muito a ver com cultura. Porém, eu te falo uma coisa... Cultura se aplica a várias coisas, tá? A cultura é você educar o seu mercado, é você tornar o seu post interessante, é você tornar o seu conteúdo mais bacana para as pessoas. Então, por exemplo, eu falo de marketing digital e eu transformo o meu conteúdo em cultura, tá? Eu faço a cultura do meu público, eu educo as pessoas sobre marketing digital. E eu não sei o que você tem, vamos supor que você seja do mercado imobiliário, tá? Então, eu já trabalhei com esse mercado, então é bem bacana. E você pode é, transformar as informações econômicas do mercado imobiliário em cultura. Como, ah, você sabia que é melhor investir em imóveis que fiquem localizados no centro, não sei o quê? Então, assim, é um exemplo de um post que você pode é, transformar aquilo em cultura para as pessoas que, de repente, nem tenham tanto interesse em saber de imóvel comece a despertar para isso, certo? Comece a ver, de repente ela não sabe que ela pode gostar do seu conteúdo, tá bom? E também tem três razões porque as marcas, porque as pessoas, aliás, seguem marcas no Instagram: 62% é porque elas amam as marcas. Isso se aplica a marcas que são grandes no Instagram, como a Nike, o Starbucks a Victoria's Secret e outras marcas, tá? É, mas talvez a sua marca ela seja muito pequena, ela seja uma marca de bairro, ela não seja uma marca com esse apelo do amor, né? Pela marca, não tem problema, tá? Porque as pessoas também seguem marcas no Instagram para aprender coisas novas, porque o conteúdo é interessante, porque o conteúdo é engraçado. É muito importante você saber que o humor é uma coisa que realmente é, chama a atenção das pessoas. Você lembra, por exemplo, do post que teve do vestido azul e preto, que as pessoas enxergavam azul e preto e outras enxergavam é, branco e dourado? Então, por que esse post ele foi tão compartilhado assim? Porque era um post interessante que realmente fazia as pessoas verem diferente. Né? E porque ele também se tornou um meme. Né? O que é um meme? O um meme é quando é, uma coisa é muito engraçada, Bom, muito interessante, e outras pessoas começam a replicar aquilo também com montagens ou com, com outros tipos de frases em cima daquilo, mas que aquilo torna uma coisa engraçada para quem conhece sobre aquilo. Então, é uma viralização do conteúdo. E aconteceu com esse vestido, porque várias pessoas depois fizeram montagens, fizeram graça com relação a esse conteúdo, tá bom? Então, é isso que eu queria falar para você aqui, que quanto mais seu conteúdo for interessante, mais engraçado também, as pessoas vão replicar mais e vão referenciar pessoas também para ver o seu conteúdo. Agora eu quero falar um pouquinho da taxa de engajamento do Instagram. O Instagram tem uma taxa de engajamento de 4,21%. E o que é o engajamento? O engajamento é quando as pessoas compartilham sua informação, comentam ou elas curtem, tá bom? É quando ela realmente tem uma interação com o seu post. E no Facebook essa taxa é 0,07%, no Twitter 0,03%. E o que eu quero dizer com essa taxa e por que eu, eu acho tão importante você saber da taxa de engajamento do Instagram? É porque você tem uma entrega maior, porque, porque você vê que ela é bem, bem maior que as outras, né? Por quê? Quando eu posto alguma coisa no Instagram, agora se eu postar, por exemplo... 100% das pessoas que me seguem e estão online vão receber aquilo tá? é diferente do facebook e do twitter que no caso do facebook o é, que, que acontece é, tem o ad rank que é um algoritmo que o facebook criou para filtrar os posts, por relevância, por tempo e por afinidade, tá bom? É interessante você estudar um pouquinho mais disso se você realmente quer focar no marketing digital, porque o Facebook para mim é uma das ferramentas mais relevantes e mais interessantes é, da mídia, né? da mídia digital. Porém, o Facebook tem esse algoritmo que você tem mais retorno com ele fazendo anúncios, ok? E o Twitter é uma mídia mais de palavras, é claro que hoje tem as fotos, mas é, ficou com esse caráter né, de mais contexto, ok? E então o Instagram ele une as coisas que as pessoas adoram: que é vídeo, que é foto e que é a legenda, tá? Bom, eu fiz um comparativo, então, eu fiz esse mesmo post, só para testar, no meu Instagram e no meu Facebook. E no Facebook eu tive 15 curtidas e 2 comentários, enquanto no Instagram eu tive 161 curtidas e 14 comentários, ok? Na época eu tinha 5.302 seguidores no Instagram e no Facebook, eu, entre amigos e seguidores, eu tinha 2.886 amigos e seguidores. O que, que eu quero também dizer com isso? O que eu quero dizer é que a entrega é maior no Instagram. E outra coisa também muito importante é que você consegue ter mais seguidores no Instagram do que no Facebook. Para mim, eu que tenho analisado esse mercado, que eu tenho analisado essa ferramenta há bastante tempo, eu vejo que é muito mais fácil você conseguir isso, porque é uma mídia mais simples. É uma mídia que você tem poucos botões, tá? São poucas coisas que você tem lá dentro. Enquanto que no Facebook você tem um milhão de coisas ali, de botões, de páginas, de recursos, e isso confunde um pouco mais as pessoas. É aquela coisa, o menos é mais, tá? Nesse caso, porque quanto menos coisas coisa você tiver pra, pra, pra mexer ou para aprender, mais simples vai ser, e se ela te dar resultado, talvez você vai optar por ela. Então, o Instagram é uma rede social bem intuitiva, bem simples de usar. E qual é o meu diferencial enquanto profissional de Instagram, enquanto profissional de marketing digital utilizando o Instagram? O meu diferencial são as estratégias que eu utilizo. Porque enquanto uma mídia, realmente é simples. É você postar, é você comentar, é você curtir. Ok, é isso. Só que existem Muitas estratégias que você pode utilizar, e isso é, veio graças à minha experiência como consultora de marketing, é, trabalhando com vários clientes de vários segmentos, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre o comportamento do público ativo no Instagram. O que as pessoas gostam de ver no Instagram? Elas gostam de ver publicações positivas, publicações engraçadas, elas gostam de se relacionar com as marcas que elas gostam ou com as celebridades também que elas gostam. Elas gostam de aprender coisas novas, gostam de exclusividade, gostam de inspiração. Por exemplo, frases motivacionais são super compartilhadas, são super é, realmente Curtidas e referenciadas. O Instagram, ele não tem o um botão de compartilhamento, tá? Que nem o Facebook tem. Então, você pode fazer um compartilhamento através de um é, aplicativo que chama Repost. Muitas pessoas sabem, ele é fora do Instagram, mas muitas pessoas fazem isso, tá? Então, o que, que acontece? Quando existe um Repost, isso quer dizer que realmente é, aquela sua comunicação chamou atenção, porque alguém repostou, alguém compartilhou, tá? Então, é bem bacana, isso acaba acontecendo muito no Instagram, tá? E o que as pessoas querem receber? Elas querem receber, elas querem receber carinho, tá? O que eu quero dizer é que elas querem estabelecer conversas. As pessoas querem respostas. Se elas mandam uma mensagem pra você no Instagram, responda. É lógico que às vezes não dá pra responder tudo. Eu hoje tenho muitos seguidores e eu não consigo responder tudo que as pessoas me, me falam tá? tal. Mas eu tento. Tá? E hoje eu já estou tentando mudar a minha estratégia para gravar vídeos, para conversar mais com as pessoas, porque não está dando para responder todo mundo. Porém, quanto mais você responder, melhor, tá? Eu já vi pessoas postando, assim, ah, eu quero saber sua, é, eu quero saber o que, que você quer ver aqui no meu Instagram e tal. E várias pessoas comentam e essas pessoas às vezes não respondem nenhuma das pessoas que estão ali. Então não faça isso porque as pessoas vão desistir às vezes de te seguir por conta disso tá outra coisa é que o público quer seguidor por quê é uma mídia que é muito fácil você conseguir seguidor e as pessoas querem isso e hoje existem vários profissionais que já usam o Instagram e profissionais que estão chamando bastante atenção do público é, pessoas que estão virando celebridades tá por conta do Instagram por exemplo a Gabriela Pugliese que é uma pessoa que dá dicas de fitness e de alimentação, então você vê que isso realmente mudou a vida dela, o Instagram mudou a vida dela, se você sabe quem é, você sabe do quem, de quem que eu tô falando, também tem a Tássia Naves, que é uma blogueira de moda, já tinha um, um público por conta do blog, mas eu acredito que potencializou muito o fato dela estar tá no Instagram. Então veja, aqui está a, a Gabriela Pugliese, tá? O Geração de Valor também, né? É, vocês que são aí pessoas empresários e que são empreendedores, você já deve conhecer esse o Geração de Valor. E ele tá lá, firme e forte no Instagram, com muitos seguidores, tá? Outra coisa que funciona muito bem no Instagram são é, referenciamentos, as menções estratégicas, quando você referencia um usuário lá. Por exemplo, eu postei algo legal que você achou muito legal sobre a área da saúde. Aí você conhece a sua tia lá que é médica e você referencia ela, aí ela começa a me seguir por conta desse referenciamento. Então, isso existe muito. É, a sugestão de posts, quando você sugere um post para um amigo ou referencia uma conta, isso ajuda massivamente a conta a crescer, porque é muito fácil você crescer a sua conta no Instagram. O Instagram é uma excelente ferramenta para gerar influência. Aí você pode falar assim, ah, Ana, é fácil? Não é não, porque eu tenho minha conta faz tempo e eu não ganho seguidor, eu não consigo. Calma, talvez a sua estratégia esteja sendo errada, tá? Mas se você tem um bom conteúdo, se você é uma pessoa já influente, se você já tem um mercado, se você já tem um posicionamento, aí é muito fácil, tá? Se eu pegar qualquer celebridade que não esteja... No Instagram hoje, colocar essa celebridade no Instagram, eu tenho certeza que é muito fácil conseguir seguidores para essa celebridade. Então, se você já tem uma certa influência, ok, tá? Mas eu não tô falando mais só de celebridades, não. Se você é um profissional renomado no seu mercado, ou se você já é um profissional que está é, crescendo no seu mercado, é muito fácil conseguir seguidores, tá? Bom, as personalidades é, que ficaram famosas graças ao Instagram são chamadas de insta celebridades, ok? E você pode ser que veja aí esse nome sendo falado por aí. Só que é muito importante você trabalhar com nichos de mercado. Então, o que significa nichos, tá? Eu vou dar um exemplo da odontologia e é, vamos supor aqui, tá? Eu estou sendo bem mais genérica porque eu não sou uma pessoa da área, mas que você tem o um mercado de odontologia e tem odonto para homens, odonto para crianças, odonto para mulheres, odonto para adolescente, enfim. Tá? E aí você, então, nichou ou segmentou o seu mercado, ok? Então eu segmentei o meu mercado em odonto para adolescente, odonto para mulheres, odonto para homens e crianças. tá E aí eu resolvo nichar o mercado. O que, que é nichar? É você pegar um segmento específico e dividir ele em menores segmentos. Então aí é um nicho. tá Então vamos supor que você pega o odonto para crianças e resolva tratar crianças de 2 a 11 anos com necessidades especiais que tenham síndrome de Down. Esse é um exemplo que eu tô dando para você, mas existem vários outros exemplos e nichos para assim, qualquer tipo de mercado. Dentro do seu mercado, comece a pensar nisso. Quando você pensa num nicho e você é bem específico, nesse caso eu tô falando da tá, Odonto Down, que é um consultório, tá? Que tem um, um nicho específico que é esse aqui, síndrome de Down com crianças, tá? Então, você consegue falar melhor com o seu público, porque é bem específico e as pessoas se conectam mais, porque você consegue se conectar com o seu conteúdo é, com relação à dor das pessoas, porque no caso da Odonto Down, é o pai e a mãe que vai estar que vai tá seguindo esse Instagram da criança, tá? O pai e a mãe da criança que tem essa necessidade especial então, você fazendo posts que tenham a ver, que consigam solucionar a dor daquela pessoa, e aí eu não falo só da dor por conta da questão aí, eu tô falando de dor em qualquer, em qualquer coisa. Por exemplo, alguém que quer é, virar de morena, passar pra loira, ela tem uma dor específica. Por que, que ela quer é, ser morena, aliás, é, passar de morena pra loira? Tá? Então, são dores que as pessoas têm, são questões que elas têm, problemas que elas querem resolver. E é isso que eu estou falando para você. Quando você pega um nicho específico dentro de um mercado, você se torna especialista. Se você realmente se especializar naquilo, claro. Existem uma série de coisas que você tem que fazer para ser especialista. Porém, quando você realmente foca naquele nicho, você vai ficando tão diferenciado no seu mercado, que você consegue falar com ele de uma forma que ninguém consegue. Você está me entendendo? Você fala com o seu mercado de uma forma tão inteligente, tão interessante, que você acaba é, criando uma certa barreira para novos entrantes, para concorrentes. É isso que eu estou querendo dizer para você. Pense em nicho. A riqueza está no nicho de mercado. É isso que você tem que pensar em todas as ações que você fizer. Veja, eu vou dar um exemplo é meu agora. Eu tenho um produto que é o Insta Negócios, que é um curso que eu ensino estratégias para você utilizar no Instagram, ok? Assim como a Camila Porto tem um curso do Facebook, assim como outras pessoas têm cursos de outras ferramentas. A minha é muito específica com estratégia, certo? Para você utilizar. Agora, eu tenho outros, outras coisas que eu estou segmentando, que é, por exemplo, é para um profissional da área da saúde, tá? Que é o índice da saúde. Então, eu estou segmentando. A hora que eu começo a segmentar, porque eu fui a primeira a falar sobre isso no Brasil, de Instagram para negócios, mas já vieram novos entrantes, pessoas que, que quiseram copiar uma ideia, tá? E aí, o que, que acontece? Enquanto eles... Querem copiar a minha ideia? Eu estou nichando meu mercado, eu estou sendo mais específica e aí eu consigo falar com o um público mais direcionado. É isso que eu quero dizer para você. Você tem que criar é, as suas especialidades, né? É isso. Então, a partir do momento que você está no nicho, você tem um oceano mais azul, não o um sangrento que tá todos os peixes, né? Todos os tubarões brigando pelo mesmo pedaço de, de, de peixe que tá lá, e sim você tem um oceano azul, da tranquilidade, que você nada nele com mais tranquilidade. Bom, é importante que no seu Instagram o seu nome seja bem estratégico, é melhor que ele seja parecido com um das redes sociais que você já tem. É, você tem que decidir, o seu Instagram vai ser de pessoa física, vai ser de pessoa jurídica, vai ser temático, você vai ter mais de uma conta, então decida isso é, para você ter uma estratégia realmente mais eficiente. Outra coisa importante é a descrição, você tem que descrever, aqui é o nome, nome do usuário, a descrição, o que você faz, tem um call to action, que é uma chamada para ação, se você tiver uma squeeze page, ótimo, tá? porque coloca aqui uma squeeze page direcionada. Outra coisa que eu, eu recomendo para você que tem várias... Uh, várias squeeze pages e tal, faz propaganda no Facebook, enfim. É uma coisa que eu recomendo você ter uma squeeze page direcionada para o Instagram, para você saber quantas pessoas vieram através do Instagram, tá? Mas você também pode direcionar o link aqui, que é o único link clicável tá do Instagram, esse aqui. Você pode direcionar para o YouTube, para uma fanpage, para um outro site, para o Pinterest, para onde você quiser, tá? Utiliza os emojis para dar uma carinha mais divertida, que são essas estrelinhas, esses, essas coisinhas que você põe, carinha e tudo mais, se realmente tem a ver com o seu negócio. E aí você tem vários tipos de posts que você pode fazer, que são entre fotos, vídeos e também montagens, tá? Porque existe é, montagem aí que são fotos com vídeo, fotos com fotos... Enfim, e existem vários tipos de fotos que você pode pôr, foto com texto, foto, é, com, sem texto, é, ilustração, foto instantânea, vídeos, você pode fazer um vídeo com o próprio Instagram, você pode ter vídeos gravados, enfim. Então você tem que pensar muito bem qual é o seu público-alvo, fazer um conteúdo para ele e depois também colocar uma legenda muito interessante, porque não é só do conteúdo visual. E né, de foto e vídeo e sim a legenda que a pessoa vai também ler e, e você tem que caprichar na sua legenda para isso eu indico você estudar um pouco de gatilhos mentais um pouco de copywriting que é como você escreve é, com persuasão tá então vamos para o outro aqui outra coisa importante é você integrar o seu Facebook com o seu Instagram isso vai gerar mais engajamento tem como você por exemplo, postar uma foto hoje no Instagram e depois amanhã fazer o compartilhamento dela através do Instagram com o Facebook. Com isso, você vai aumentar a sua base de seguidores, você vai divulgar a sua conta no próprio Facebook e faz transmídia, que é quando você fala de uma mídia para outra. Outra coisa importante é você mudar a linguagem quando você compartilha em cada uma dessas mídias. Por exemplo, se eu, falo, é... eu dou uma dica, vamos supor que eu tenho um Instagram que fale de receitas, tá? E aí eu dou a receita inteira de um pudim. Bom, aí eu vou compartilhar isso no meu Facebook, mas eu vou compartilhar mudando a linguagem, então eu vou falar, olha gente, eu dei essa receita de pudim no Instagram e tá bombando, as pessoas estão amando, vai lá, segue, enfim. Então eu mudo a linguagem, porque eu consigo mudar a legenda a hora que eu vou divulgar no Facebook. Então, quando você for fazer um post no Instagram, posta ele somente no Instagram, depois você vai lá Muda a legenda e publica no Facebook depois, tá? Não na hora que você posta. Uma outra coisa muito interessante é você é, integrar o seu Facebook com o Instagram para você seguir é, todo mundo que você é amigo no Facebook. Isso vai fazer com que as pessoas vejam que você está também no Instagram e te sigam de volta. E isso vai iniciar aí uma lista de seguidores que já te conhecem. Então, vamos supor que eu tenha vários amigos que não sabem o que eu faço hoje tá? então eles começam a me seguir no instagram vão ver todo o meu conteúdo lá e talvez me sigam de volta então tem aqui ó instanegócio.com.br barra inface que eu ensino como faz tudo isso tá bom bom as fotos no instagram tem que ser quadradas 612 por 612 pixels ok uh, temos dois aplicativos bacanas aí o Instasize que você, por exemplo, se eu quiser colocar uma foto horizontal, eu não consigo, ela vai estourar no meu Instagram. Então, existe o InstaSize e o InstaSize vídeo para resolver esse problema. Eu também tenho dois vídeos. Um é o bit.ly, tá? Barra text foto e o bitly vídeo Você pode ver um tutorial de como que você vai utilizar esses aplicativos, ok? Além de tudo o que eu amo no Instagram e as pessoas adoram realmente são os filtros, são as possibilidades de edição de foto que realmente o Instagram nisso é muito, muito bom mesmo, tá? Você tem toda essa possibilidade de editar sua foto só com os recursos do Instagram. Outra coisa que é bem legal são os uh, acessórios que você pode ter, tá? Isso aí você vai comprar à parte, claro, vai depender muito do seu negócio, mas você pode ter acessórios de iluminação, que para celular, por exemplo, essa iluminação aqui. Lentes diferentes. Você pode ter câmera, câmeras diferenciadas. Dependendo do seu negócio, eu acho que você tem que sim contratar um fotógrafo para fazer fotos mais bonitas. As fotos, realmente, olha, de fotógrafo, elas têm. Nossa, elas mudam totalmente o conceito de uma marca, tá? Então, se você trabalha com moda, contrate um fotógrafo, faça uma parceria, não sei. Mas isso dá realmente uma valorizada no seu Instagram. Outra coisa. É, que eu fiz também é uma aulinha aqui tá bit.ly acessórios externos sobre isso aqui onde você é, o que, que você vai ver o que, que tem de diferente no mercado tá bom então agora vamos lá para mais dicas de conteúdo bom primeiro não tenha medo de compartilhar conteúdo de qualidade as pessoas têm muito medo de compartilhar conteúdo tem muito medo de ser copiadas não tem jeito gente você tá na internet não tem jeito não, você vai, é, tá na chuva, tem que se molhar, tá? Os ingredientes não fazem o chefe. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Eu fiz um post uma vez no meu Instagram sobre isso. Vamos supor que eu seja o chefe de cozinha. E eu mostre todos os ingredientes que eu tô usando para fazer uma torta. Não vai adiantar a pessoa só saber o ingrediente. Ela tem que saber toda a experiência que o chefe tem, certo? Então, eu compartilho muito conteúdo de qualidade no meu Instagram... Mas as pessoas não sabem tudo que eu sei. Então, não tenha medo de você compartilhar coisas interessantes. Por mais que o seu concorrente vai ver e tal, é, você faz o seu jeito, né? Então, quanto mais diferenciação você tiver, melhor. Só que contextualize o seu conteúdo, tá? As pessoas é, precisam de contextualização. Elas precisam saber do que, que você está falando direito, ok? Bom, outra coisa. O que você tem que fazer é reciclar os seus conteúdos. Quando você ficar sem ideia do que postar, recicla. Pega aqueles conteúdos que tiverem mais engajamento, que realmente tiveram é, muitas curtidas, muito comentário, cria um novo conteúdo sobre aquele assunto, com outra visão, tá? Use perguntas dos seus seguidores para criar novos conteúdos. Utilize sites e aplicativos de estatísticas para você saber quais são os conteúdos que realmente fizeram mais sucesso. Dá uma olhada nesse conteúdo que eu. Fiz para você que é o bit.ly/barra estatísticas insta e você vai dar uma olhada também no que eu falei sobre isso, tá? Como que você pode é, ver mais estatísticas do seu Instagram. Bom, dicas de conteúdo, tá? Que eu peguei também um caso de odonto. Você, é, se você pode, tá? Se o seu, a, sua, a legislação do seu é, negócio, tá? O que rege as regras e tal. Pode colocar antes e depois, excelente. As pessoas amam ver a transformação. Passe credibilidade, mostre bastidores do seu, do seu negócio. O que, que seu público-alvo quer saber sobre a sua marca, o seu nicho de mercado? Então, faz uma lista desses assuntos em tópicos e você vai determinar o que, que é importante, tá? E aí você vai ter, então, vários conteúdos legais para você postar. Uma outra coisa importante são os horários, tá? Então, poste. Sempre após as 17 horas, tente postar coisas relevantes, crie histórias, as pessoas se conectam com histórias, então você não pode postar simplesmente qualquer coisa, estou almoçando, a comida, não, crie histórias, dê contexto para as coisas. Ah, sei lá, postei lá meu prato de comida e coloquei, hora do almoço, partiu. Gente, por favor, você está lidando com um negócio, você tem que colocar alguma coisa que realmente seja interessante para as pessoas, isso é contexto. Tá? E, e sem falar se você é um médico e falar sobre alimentação saudável, então, por favor, coloque informações relevantes para o seu mercado, tá? Bom, dicas para conteúdo, tá? Outra coisa é mostrar depoimento de clientes. Então, aqui eu coloquei parceiros, tá? Parceiros felizes e pessoas que eu, eu tive algum contato, enfim, é, que, enfim, eu mostro isso. Eu tenho depoimentos de 15 segundos de clientes que eu coloco no meu Instagram. Isso é muito importante, isso te referencia, isso te dá mais credibilidade, tá? Então, crie vídeos de depoimentos com os seus clientes, lógico, eles têm que autorizar. E peça vídeos de 15 segundos. Eu já pedi isso para alguns, alguns clientes do meu curso, que estão contentes, eu falo, ah, dá para você fazer uma versão de 15 segundos? Eles gostam, eles gostam de aparecer lá no meu Instagram, eu marco eles, eles ganham seguidores e ficam felizes da vida. Então, é, utilize isso, se você é realmente um profissional que já tem uma credibilidade, as pessoas vão adorar colaborar com você, tá? E aqui eu tenho alguns é, sites e aplicativos para você criar conteúdo em foto, eu vou só falar aqui, mas você pode dar uma olhada aqui, fazer um print, enfim. Que é o Canva, é um site. O PicMonkey também é um site. E aí tem vários aplicativos, que é o PicFrame, o InstaCoach, o World Swag, Fonto, PicLab, Quick, Instasize. São vários aplicativos, tanto para iPhone quanto para Android, que você pode criar artes diferenciada colocar texto na sua foto, enfim. Você não precisa ter um designer, mas lógico que o designer... É realmente interessante, mas não precisa, né? Se você ainda não tem dinheiro para investir nisso, então você pode mesmo fazer as suas os seus conteúdos, tá? E eu coloquei aqui o Bitly é, barra Canva Insta, que é para você dar uma olhadinha aí numa aula também que eu fiz sobre o Canva, tá? Bom, além disso tem vários editores de fotos, de vídeos, desculpa, que você pode utilizar. Então tem um monte aqui que eu separei para vocês. É, faça isso, faz um print na tela para ver editor de vídeo e aqui para você ter uma ideia, ó, esse aqui é o Play Post. eu fiz uma montagem, isso aqui eram figuras, né, gravuras, texto e aqui era um vídeo, então quando a pessoa clicava aí é, ela via o meu vídeo falando de nicho de mercado no meu Instagram então pensa fora da caixa, tá? não existe só o tradicional não não, não fica só no Facebook vai pro Instagram também, integra tudo que você vai ver quanto de retorno você vai ter. Crie webinários e divulgue o seu evento no Instagram. Eu faço isso quando eu crio webinários, né? O é, webinário, para quem não sabe, é a palestra online. Eu crio uma arte com um bit.ly, tá? Eu, eu encurto o meu link é, e, e dou um nome amigável para ele. Então, esse aqui foi com o Pablo e eu coloquei bit.ly instapablo, tá? Eu coloco sempre assim, instapablo, pablotex... Eu sempre coloco alguma coisa a ver com o meu nome, ou com o Instagram, enfim. E eu encurto o link. Então, aqui tem também uma aula bônus, bit.ly barra para você é, dar uma olhada aí no que, eu, no que eu preparei, como que encurto o link e tudo mais, tá bom? Vocês veem, né, gente? Eu, eu, eu quero falar rápido, mas é bastante conteúdo que eu quero dar para vocês aqui, e, então, eu, eu dou algumas aulas para você dar uma olhada a mais, se você realmente tiver interesse, tá? Bom, uma legenda poderosa tem que ter contexto e ser sucinta. Bom, olha só, né? Eu tenho essa linha preta aqui, que eu, que eu divido meu conteúdo, tá? Eu faço uh, sublinhados também. Então, tudo isso vai te ajudar a deixar a sua legenda melhor. Então... Também tem uma aula, linha preta e do sublinhado, dá uma olhada lá, tá? Agora vamos falar de alcance das postagens. Bom, a hashtag é uma coisa muito importante no Instagram, certo? Você, quando coloca o jogo da velha precedido, né, antes de uma palavra-chave, ela vira um hiperlink dentro do Instagram. Então, quando alguém clica naquela palavra... Vai listar todo mundo que, que já postou, na verdade vai, postar, vai listar todas as fotos que já tiveram sido postadas com aquela hashtag. Então vamos supor, marketing digital, você vai lá e coloca a hashtag marketing digital e se você clica vai listar vários posts de pessoas que também colocaram este post. Então é uma forma muito bacana de você encontrar pessoas afins, que têm interesses afins, no seu mercado utilizando a hashtag, tá bom? Então, também tem uma aula de hashtag para você, para você entender mais. Só que, sempre tenha 30 hashtags do seu mercado, do seu nicho de mercado. Então, lembra que eu falei daquele Odonto Down? Então, ele pode, pode usar a hashtag síndrome de Down, tá? Crianças especiais, por exemplo. Tem várias hashtags que ele pode utilizar. Então, é isso que você tem que pensar, em 30 hashtags referentes ao seu nicho de mercado, porque você vai utilizar elas no Instagram para deixar as suas fotos visíveis para pessoas que de repente possam procurar por aquela palavra. Outra coisa interessante no Instagram é a possibilidade de você fazer marketing. para isso você tem que usar alguns aplicativos tá? É, tem esse aqui também, bit.ly.instalooktex que eu explico como funciona mas basicamente é você encontrar pessoas que estão postando perto de você, ou de repente, ah, eu fui no hotel tal e teve um evento lá e foi bem bacana e eu quero encontrar as pessoas que estavam naquele evento e estavam postando no Instagram. Isso é possível, eu explico isso bem melhor no meu curso, tal, até porque é uma, é uma estratégia um pouquinho mais complexa de, em termos de entendimento das pessoas, mas é uma estratégia excelente, principalmente se você tem um negócio local, se você fala, ah, eu vou abrir uma academia e eu preciso já me relacionar, porque naquele bairro eu não conheço ninguém. Então, você segue um monte de gente e as pessoas te seguem de volta, isso se elas acharem interessante o seu conteúdo, tá bom? Bom, vamos lá para a próxima. Que são as interações. É muito importante você interagir, seguir para ser seguido, interaja com as pessoas, chame a atenção delas, interaja e tenha bons conteúdos. É, quando você curte, quando você comenta é, alguma coisa de alguém, você, a pessoa recebe uma notificação e quando ela está online e de repente ninguém está comentando aquilo, só você, vamos supor que você comente algo que a pessoa postou dois dias atrás, tá? Você começa a chamar a atenção dessa pessoa se ela estiver online no Instagram e ver. E já aconteceu comigo, eu já comentei posts de pessoas conhecidas, como a Marta Gabriel, que é uma referência no marketing digital, e ela é, me respondeu. Enfim, isso faz com que algumas pessoas, às vezes, começam a te seguir porque achou interessante o seu comentário, achou inteligente e tal. Então, é uma estratégia que você pode fazer, tá? E aí eu tenho aqui uma estratégia de interação, que é. Primeiro, você tem que, ter, tem que ter conteúdo muito interessante na sua conta, certo? Primeira coisa. Outra coisa, você tem que ver quem que é a pessoa que você quer realmente chamar atenção. Se for gente com mais de 50 mil usuários, é mais difícil, tá? Com mais de 50 mil seguidores, é mais difícil. Se for alguém inativo, que nunca posta nada no Instagram, também vai ser difícil. Mas se for alguém normal, tá? Uma pessoa que, que tem aí os seus mil seguidores, dois mil, três mil, e for uma pessoa que está sempre no Instagram, você, o que você faz? Procura posts dessa pessoa e curta. Curta de cinco a sete post, posts. E comente também. Mas faça comentários inteligentes. Essa pessoa provavelmente vai ver que você está fazendo isso e você vai chamar a atenção dela. Se você tiver conteúdos muito interessantes, provavelmente ela vai entrar no seu Instagram e te seguir. Se não der certo... Você pode fazer um shout out, ou seja, você pode fazer um post referenciando a conta dessa pessoa que você quer chamar a atenção. E provavelmente essa estratégia vai dar certo. Ou seja, interaja com as pessoas, porém, tenha foco, né? Não é fazer isso com qualquer pessoa, e sim com a pessoa que você quer chamar a atenção. Outra coisa muito interessante no Instagram é competição. Tá? Aqui no Brasil é um pouco complicado isso, porque o governo não deixa de fazer sorteio, uma série de coisas, mas existem as competições. Por exemplo, essa do Starbucks, que tinha um copo em branco, tá chama White Cup Contest, Contest e eles tinham esse copo branco e as pessoas tinham que desenhar. E quem fizesse o melhor desenho, e, e, enfim, quem fizesse o melhor desenho, iria ganhar uma edição limitada, né e, é, limitada do copo, tá? Que ia ser feito e ia ganhar algum prêmio lá. Então, o que, que isso fez com que as pessoas é, realmente engajassem no Instagram? Primeiro, que a Starbucks colocou uma hashtag que chama White Cup Contest e as pessoas tinham que tirar a foto do copo que ela desenhou e é, marcar essa hashtag. Então, isso fez um sucesso enorme. Isso conseguiu muito, muitos é, seguidores para a Starbucks no Instagram, tá? e 70% dos usuários do instagram já participaram de alguma competição dentro da rede social ou pretendem participar e 33% deles acham que a forma mais fácil de participar é postando uma hashtag da competição então essa é uma forma muito legal para você pensar no seu público-alvo a importância da parceria no instagram você pode criar vários tipos de parceria online e offline e trazer para o instagram ou seja você pode começar a trocar referências dentro do Instagram e referenciar, por exemplo, ah, tem uma parceria com o Alan Pax, ah, e ele usa o Instagram, então eu vou repostar um conteúdo dele, vou falar, gente, segue o Alan Pax aí, que é muito bom, muito legal, não sei o que e tal. Então, isso é uma parceria que pode ser do offline para o online e isso traz muita, é, muita referenciação e traz muita credibilidade, principalmente quando as pessoas são de credibilidade mesmo, né? Tá? Então, é uma forma de você fazer isso. Outra coisa é o shout-out, tá? Que também não deixa de ser uma referenciação. Eu faço toda sexta-feira um shout-out de contas que eu gosto, tá? E, é... Veja, eu fiz aqui um shout-out e fiz um shout out focado. Porque o shout-out que eu faço, que é o shoutout out text, que eu botei esse nome, eu referencio várias contas que eu gosto. E no Shout Out focado, que é uma referenciação, eu referencio uma pessoa só, que é para dar mais foco, tá bom? Então, existem essas possibilidades para você trabalhar com parceria. E agora eu quero falar para você de página de captura, recompensa digital, como que você gera lista pelo instagram então eu vou dar a minha estratégia aí. eu criei um e-book e eu criei vários e-books tá? criei um e-book de é, estratégias para o rápido impacto no seu instagram criei uma página de captura onde é colocado esse e-book, a pessoa se cadastra aqui o que, que eu fiz? eu encurtei o link no Bitly e o Bitly é muito legal porque ele traz várias, vários números, várias estatísticas para você fiz um post com gatilho mental de escassez dizendo que em 10 dias eu ia tirar aquele e-book do ar, tá? E depois, também na minha página eu tinha os comentários do Facebook, certo? Isso em 10 dias gerou 2072 leads orgânicos, sem anúncio, sem nada, credibilidade, reconhecimento e interesse das pessoas, fora os shoutouts que eu recebi sobre o e-book de contas grandes, Tá? que por conta do shoutout mais pessoas me seguem e aí você pode dizer, bom Ana, mas seguidor não é lead, seguidor não entra na, não é todo mundo que entra no e-mail, que entra é, na página de captura, eu sei disso, é, mas para mim seguidor é realmente uma coisa muito importante, é para mim um lead, é um lead seguidor, tá que não está ainda no meu cadastro de e-mail, mas Olha, quando eu lanço meu curso, eu tenho muitos seguidores é, divulgando é, gratuitamente, às vezes sem saber que existe a afiliação e eu até entro em contato, olha gente, existe a afiliação, então pega um link aí para você se afiliar e para você ver como que as pessoas são leais e elas me seguem todos os dias, eu faço vários posts, eu estou sempre ajudando as pessoas no Instagram e é por isso que elas gostam do meu conteúdo, ok? E para finalizar, eu quero dizer para você... Como é que o Instagram mudou a minha vida, tá? E, e realmente mudou por conta disso, por conta dessa interação. É, não é fácil, você tem que criar uma credibilidade, é um trabalho diário para você obter a atenção das pessoas, gerar familiaridade, formar a opinião, para elas considerarem a compra, ter uma intenção de compra, ir à compra e comprar, ok? Esse é o funil da Tex no Instagram. O Instagram ele te aproxima muito das pessoas, você vai gerar muita credibilidade, mas por isso você tem que ter um conteúdo muito bom e você realmente tem que ser uma pessoa confiável. Tenha consistência nos seus posts e crie parcerias estratégicas, ok? Bom, então esse é o meu presente para você: é o bit.ly presente da Tex, que é o meu e-book, ok? Mas você também tem uma série de aulas que você pode dar um print agora para ver várias aulas, aulas que eu falei aqui para você é, e também pode se inscrever também no meu youtube, certo? Bom, eu quero agradecer, eu sei que seu tempo é muito precioso agradecer você por ter ficado aqui por ter me ouvido eu espero que você tenha aprendido, espero que eu possa é, com essa palestra que de uma hora, não sei quanto está dando aí de tempo, mas que eu tenha conseguido é, de alguma forma te ajudar ou modificar alguma coisa na sua vida. Não é só o Instagram, tá eu trabalho com várias mídias, mas eu quero mais a te dar estratégia, eu quero mais a que você pense fora da caixa, eu quero mais a que você tenha sucesso, e acredito que o seu sucesso é o meu sucesso, estamos juntos nisso, é, eu, eu gostaria muito que você mudasse, o quanto você pudesse, o seu mindset sempre para um mindset positivo, ou seja, a programação mental seja positiva, quanto mais positivo você for, quanto mais você vê o lado bom das coisas, quanto mais você pensar em ajudar as pessoas, é, e quando você quiser crescer, pense sempre em crescer sem é, precisar pisar em cima de ninguém, sem deixar ninguém para trás, é, quanto mais você fizer isso... É, mais você vai ter sucesso. E por que, que eu falo isso, gente? Por que. que e o que, que isso tem a ver com tudo isso? Isso tem a ver o seguinte: se eu for ajudar alguém a trabalhar no Instagram, a conseguir ter mais sucesso usando o Instagram, ou Facebook, ou YouTube, o que for, eu tenho que primeiro tentar mudar essa questão do mindset, eu não sei como que é o seu mindset, eu não sei se você é uma pessoa muito negativa ou se você é uma pessoa mais positiva ou se você tá no meio termo, mas eu sei que é isso que vai gerar o seu sucesso e é por isso que eu falo tanto nisso, é por isso que eu bato nessa tecla, porque eu posso te ensinar tudo, eu posso te ensinar tudo aqui, só que se eu não conseguir é, pedir para você sempre vigiar a sua mente, você talvez, mesmo dando todas as ferramentas para você, talvez você vai desistir no meio, certo? Então é por isso que eu toco nesse assunto. Bom pessoal, então eu agradeço demais a atenção de vocês, espero que vocês possam me seguir no Instagram. E no final, agora, eu peço para que vocês façam uma selfie, tá? Essa é a hora da selfie. E poste no Instagram e marque, não marque só na legenda, marque também na foto, que eu quero ver, eu quero curtir. Se você deixar, eu quero é, pegar essa foto para poder fazer um videozinho compartilhar com as pessoas. E é isso aí, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, eu agradeço muito a oportunidade de todos que me convidaram. Foram várias pessoas que me convidaram para fazer essa palestra. né? E eu estou muito honrada viu de estar aqui com tanta gente que eu admiro, todas essas pessoas que fazem parte é, dessa, desse evento, né? Eu admiro bastante, vocês nem sabem, não têm nem ideia do quanto, tá bom? Então, um grande abraço para vocês e eu espero no Instagram. E essa foi mais uma apresentação do Conaed 4.0. Agora eu queria falar com você sobre desconto, tá? Você sabe que você tem o acesso a uma área de membros do Conaed, um portal de membros, onde você pode ter todas as gravações em diversos formatos, dependendo do pacote que você adquire, mais uma série de cursos, palestras inéditas e tudo mais? Pois bem, existe isso e eu me sinto na obrigação de te falar que isso existe e que, sobretudo, neste momento, tá? Neste momento você tem um desconto para adquirir o seu pacote Conaed, tá? Isso vai acabar muito, muito em breve. Tá? Então, aproveite agora. Você pode ir lá escolher o seu pacote em wwwconaedcombr barra membros. Tá? Vê aquele que é mais adequado a você. Vê com detalhes o que a gente oferece lá. Entender os preços, os descontos e tudo que está inclu incluído no pacote. Tá? E também a garantia que você tem. Né? Caso você compre... Não gostou, não é para você. Dentro de 30 dias, você pode, da sua compra, você pode pedir o seu dia de volta e você continua com acesso ao portal. Isso mesmo, você continua com acesso ao portal. Eu faço isso porque eu acredito na honestidade das pessoas. Sei que as pessoas só vão pedir o dia de volta caso percebam que aquilo não é, é para você. Né? Então, eu assumo o risco de tudo isso, e todo esse material. Vá lá agora então em www.conaend.com.br/barra membros. Escolha o seu pacote e adquira já o seu acesso ao nosso portal. É isso aí, um grande abraço!